Dica, qual é o teu nome completo? É, me chamo Jorge Hamilton de Santos Farias. E por que Dica? Dica, quando eu me conheci, é apelido dos pais, né? E eu conheci, já chamando de Dica. E só minha mãe, que 95% que um dia chamava Jorge. Que o demais era Dica. Né? <risos> Dica, você é buziano? Eu sou buziano. Sim. Filho de buziano? Filho de buziano, nascido né, ali na Praia dos Ossos. Né, é, com família de 16 fi filhos ao todo. Sendo que eu não conheci quatro, né, né, antes, e ficaram os doze. Por que, que você perdeu quatro irmãos? Rapaz, é, é, as dificuldades da vida em termos. É, de recurso da medicina e também recurso familiar, né, da, econômico. Né. Essas coisas, na época que Búzio era pacato, vamos dizer. Né, não tinha muito recurso. O recurso seria é, vinha do mato, vinha das plantas, vinha das ervas. Né, é o que a gente, é o que as mães por muitas enfermidades e nosso corpo, ela purava, nos tratava. Assim. E o, isso na época de Búzios, uma aldeia de pescadores, lá. Né? É isso, Búzios, uma aldeia de pescadores. Como é que era a vida aqui? Rapaz, a vida aqui, eu vou te falar assim. É, Búzios não havia energia, Búzios havia, não havia limpeza, Búzios não havia prefeito na época, não, não tinha qualidade, assim, é, não tinha o povo que tem hoje, né? É, vivíamos através da pesca, o saneamento básico, vivíamos através de, de águas de poço artesano, Viveu através da pesca, era por meio, era peixes, é, não faltava feijão nem farinha, porque tinha roças, peixe, feijão, farinha e água do poço artesiano, cozinhava peixe. Quando surgia que ele criava porco, nós tínhamos banho de porco que a mãe fazia quando tinha alguma coisa de fritura, que hoje seria era muito mais saudável do que né? o, o óleo hoje que usamos aí na comida para fazer isso. E o, qual era o prato preferido de vocês? Eu vou te falar para todos nós aqui, nós não tínhamos capacidade, na época, a comprar carne de, de bovina. Nós tínhamos um peixe de segunda a sexta e criavam uma galinha, por exemplo, minha família matava uma galinha para 16, vamos dizer, 16 sou 17, 18, com pai e mãe, né, o que acontecia? Era quando a mãe servia lá a mesa, meu pai comendo, ela botava a comida, vai lá apanha lá pro teu pai um pedacinho lá de galinha e tal, quando ele levava, que ele botava aquele pedacinho, nós tratamos que chama-se isca de corindéia, porque a corindéia, ela é, tem uma, come a isca, pô, a boca ser pequena, a isca é pequenininha. Aí mãe levava, a gente levava, a mãe, a mãe pegava, ô Zé. Você está dando isca de curindé para as crianças? Aí meu pai falava, ó, oh, você quer reclamar? Reclama aqui comigo, não vai lá para tua mãe. E mais um pedaço, bota aí. A gente ficava assim, né? Falava nada. Mas fomos bem criados, entendeu? Com a maioria dos pescadores assim, pessoas honestas. Meu pai, eu tenho orgulho dele, meu pai, porque 40... Ele, antes da guerra, meu pai já pescava em 44, 43. Guerra Mundial, ele mestrava barco de grande porte, é um dos primeiros mestres de mar para alto mar, que passava 15, 20 dias, a mãe trabalhava na Rosas, entendeu? colégio nós não tínhamos, que pouca é, condição, nem professores, não via né, a estrutura. Ele passava, quando ele chegava, ele pegava o barquinho, pegava a minha mãe com esse barquinho e ia lá, fazia uma... Levar, pescava um peixinho para a janta, tirava um empim, uma batata, alguma coisa, uma vaz, lá da roça, uma abóbora, e fazia o complemento do alimento para a tua família. Né? Quando ele passava para aquele mar, chama-se Mar do Ovo, é, a Brolhos, era um barco que levava 25 bar, botes, e com esse botinho de dois bicos ali, tá vendo? Azul branco tá tá lá, até um passarinho lá, uma garça sentada lá. Esses botes, os para o mar chegavam em alta profundidade, soltava um barco aqui, outro lá na ilha, outro lá. Então te jogava no mar com quem jogava paraquedas. Você não sabia se ia voltar vivo ou não. Quando os barcos passavam, deixava 11 horas, meio dia, deixavam alimento para cada um. Por vezes os barcos não encontravam pescadores. Bote de fundo para cima ou um peixe que ferrou... Né? Tinha que trabalhar no peixe, que era prêmio, peixe maior, porque entrava dentro do barco e recolhia os botes às 5 da tarde. Botava às 7 da manhã e 25 botes pescava para fazer a, o porão, a, a carga da embarcação. E muitos deles não foram embora. Né? Meu pai foi um sobrevivente dessa, dessa situação na época. E aí, depois ele veio trabalhar, mas veio a tempo da guerra. aí Na época, então, tinha muita viúva aqui, né? Tinha muita viúva, porque não havia televisão também, né? Então, os homens tinham muito filho. Tanto que é, muito teve muita gente com 125 anos. Minha avó morreu com 109 anos. Outra com minha mãe, com 96. Né? E aí, qual era a importância da mulher na vida de Búzios, já que os homens ficavam tanto tempo fora da A importância da mulher é que ela seria a, a, a mãe e o pai ao mesmo tempo, né? Porque ela tinha que, enquanto o pai estava tá lá para fazer, ela estava fazendo no dia a dia, trazia um empim, trazia uma coisa da roça, pegava um canicinho, ia nas pedras, porque tivemos muitas mulheres caiçaras pescadoras aqui em Búzios. Entendeu? E a gente pequenininho acompanhava, né? era assim na época, e enquanto o pai estava lá naquele mar, no meio de guerra, de pescando, fogo cruzado para tudo quanto ela é lá, ele conseguiu sobreviver. Enquanto isso as mães estavam se virando aqui com o recurso que tinham, né? que era lavoura, né? era um poço artesiano. Né? Mas fome ninguém passava aqui? Homem não. Fome não? Não, não passava fome, não passava porque pô, a gente acordava de manhã, vocês é, havia barulho dos peixes, Eu morava assim, na Praia dos Ossos, quando a gente acordava à beira da praia, os peixes batendo na, na praia, e foi aí que a gente veio com a pesca artesanal, enquanto os nossos pais, já se formando de 9 para 10 para 11 anos, já começamos a ter... A noção de começar a pescar um pouquinho, um pouquinho, e aí até ajudar os familiares, entendeu?